surpresa eu falei que eu ia entrar às 21h30 mas eu falei gente não corpinho corpinho eu ainda vou atender mais algumas pessoas que eu tô adiantando para amanhã eu falei eu vou entrar aqui para fazer o que a gente tinha combinado, afinal de contas. Né? Bom, o que, que a gente combinou? A gente combinou falar da razão pela qual algumas, algumas dores surgem no nosso corpo físico. Né? E tem alguns livros maravilhosos que falam sobre isso, um deles é... Um, Metafísica da Saúde, que é incrível do Val Capelli e belíssimo Casparito. Beijo, Gás, onde quer que você esteja, meu amor. E o livro ele, ele é composto por três volumes ou mais, eu acho, e ele é assim fantástico. Então quem é, tem essa busca de curiosidade, eu quero saber o que é isso, o que é aquilo, porquê do porquê do porquê do porquê do porquê, do porquê. Uh, é um livro de grande valia e ajuda bastante né? a gente a identificar algumas coisas que não estão na nossa consciência, mas estão na, na consciência do nosso corpo físico. Eival, oi Jane, vocês estão me ouvindo bem? Sandra, beijo deliciosa, Patrícia, racha, linda, uh, a Denise, é, consegui, deu certo, quando a gente quer. Né? <risos> Linda, Tavani, deixa eu ver o é mais, a Luana, a Ana. todas vocês, Ana Tibau, Lilian. Obrigado por todos vocês estarem aqui. O som tá tudo certo, eu sempre checo antes, né? Bom, uh, até para quem é terapeuta, né? Para quem não é, tá tudo certo, porque na verdade todos nós somos, né? Grandes uh, Coletores de informações o tempo inteiro, né? Quando as pessoas me falam ai ah, Marisa, eu não vejo, não escuto, não falo sabe o que que é? E aí é engraçado porque a pessoa tá ali, né? Acreditando naquela mentira, igual uma máscara ah, tá aqui, porque não vejo, porque não e aí atrás, assim, em volta, na verdade da pessoa eu vejo um campo captando tudo e processando os dados aí eu, eu fico quieta, né? pra... Aí eu falo, oh, na verdade, todo mundo vê, capta, sente, não é? Ah, não, porque eu acho que é só para pessoas que são especiais. É só que não. Todo mundo está fazendo isso o tempo inteiro. Mas como as pessoas acreditam piamente naquela crença, aí elas captam de forma inconsciente, que é sobre isso que eu gostaria de falar. Eu não, não vou destrinchar os livros que eu falei aqui para vocês, porque eu não... É coisa minha, eu não gosto de ficar presa a nada. É, eu gosto de me conectar às informações universais para trazer sempre um algo que nos leve para fora de qualquer caixa, né? para fora mesmo de sistematizações, modulações, apesar desses livros que eu falei que são magníficos e tão atuais. Então, só para dar um toque mais sobre isso, sobre a questão das emoções que estão no físico, sobre as dores, sobre as doenças. Eu sei que a nossa ciência hoje uh, trata muito da questão genética, que tudo é genético, né? E só que a bem da verdade, uh, que essas emoções elas não vêm só do seu corpo físico, elas e principalmente vêm de uma consciência individual estelar. Que é por causa dessa consciência individual estelar que você fala nesse corpo humano. Se não há uma consciência individual estelar no corpo, corpo vegeta. Então é ele que é o coletor, é o que traz essa quantidade de experiências, vivências, e aí na dependência da, da bagagem daquela consciência que a maioria já viveu bastante. Viveu pra caramba. Então eu peguei umas modulações aqui de uma forma bem geral para depois a gente uh, entender o que que é cada coisa mas independente do, do geralzão que a gente vai transcorrer da, da cabeça aos pés mas não vou falar de forma minuciosa como eu falei, uh, mas é só para vocês entenderem, mas de uma forma ainda, também geral geral é, toda dor e doença é uma responsabilidade sua não é o acaso, não é... A... E a sorte me trouxe, o azar me trouxe. O azar ah, né? Tá tudo bem. Essa falta de empoderamento, de... Ah, eu aceito que eu sou encolhido, que eu sou pequeno, que, que eu vou ser assim para sempre. credo. Bate na madeira. Deus me livre disso. <risos> Mas quando isso acontece conosco, é Justamente para a gente começar a entender que são avisos para você se empoderar dessa responsabilidade que você mesmo está se causando. É, mas sem peso nenhum, falar ok, está acontecendo isso, então eu tenho que ver. Então eu vou parar para ver, mas de uma forma geral, ah, são tristezas, mágoas, traumas, ah, situações de abuso, de violência memórias que foram vividas nessa em outras experiências uh, estelares que você teve tá? que estão se tornando vívidas como se estivessem uh, sendo experienciadas agora né? E como nós estamos nos cristalizando, elevando a nossa energia, nós estamos sendo convidados a olhar e também para tá isso. Então não adianta, ai, ah, eu sei, eu, eu já disse e tá, tal, E aí por trás, o campo, nossa, eu não sabia, porque aí vem uma dor de vem uma dor de não sei o quê, e não se sinta mal. Você está aqui para isso. Essa segunda etapa ela é muito importante. Você perceber o que de verdade o seu corpo vibracional está emitindo agora. Então a atenção precisa ampliar. Nesse momento eu estava atendendo uma querida que eu amo de paixão. Aí eu estava explicando da, da atenção. Né, na, na, e ela, nossa, mas você é bem atenta. Falei, amiga, eu estou viva. Eu tenho que estar viva viva, percebendo o meu campo, como que eu posso dormir, eu dormi a vida inteira. Tanto que, não sei se eu contei no outro vídeo para vocês, é... quando eu é, entrei lá na mona, né? eu contei para vocês que eu gritei, se eu contei, se alguém viu o vídeo, me fala, só para eu não contar tudo de novo, para não ser repetitivo, que eu dei um grito de... Contei ou não contei? Alguém pode me dizer <risos> se alguém assistiu e eu falei que eu gritei? Bom, enfim, eu gritei. Eu gritei assim. Como se falei, não falei, o pessoal não, não, não me respondeu, não devem ter visto. Bom, eu gritei. Foi um grito de, de ressurreição onde eu acordava todos os elementos que eu condenei até hoje. Eu acordei a vaidade, eu acordei o ego, eu acordei memórias do passado, eu acordei tudo em luz, em vida. E eu aí veio uma sensação assim, ó... Ah, eu tô viva! Foi muito louco! E eu, nossa, o que, que tá acontecendo? Aí falou: não, não, não, não pergunta, mas isso, isso é uma crença, você sabe o que está acontecendo. Eu eu sei o que está acontecendo, eu estou viva, e eu comecei a chorar. Eu voltei, tudo me serve, todos os temperos da vida. Nossa, como tudo é importante. Coisas que eu condenava, coisas que eu julgava em mim nessa personalidade de outras encarnações, tudo veio à tona se fez. Falei, cara, o que, que é tudo isso? Aí eu falei, não para de perguntar. Tá. e eu mesma me falava para de perguntar, só sente você está livre e é só o começo de muita coisa, porque vem outras etapas de liberdade e aí eu derretia, né, êxtase eu falei, uau que incrível essa é a luz né? então quando você unifica você realmente entra nesse nesse alinhamento onde o externo você não permite mais se confundir com o espelhamento da roda de samsara. Não tem mais esse jogo. Ai, o outro, ai, me incomodou. Ai, meu Deus. Não, você fala, ah, eu entendo que é um padrão, é daquela pessoa, entendi, vem cá, vamos arrumar. Ah, você quer, não quer, não quer, tá bom, não tem problema. Né? Logo você vai conseguir, porque tá sancionando também, todo mundo vai. Então você, você fica desse jeito, não é, ai, não me importo, não, mas não tem mais aquela, aquele sacrifício. Ai, vem cá, vem, vai. não eu sei quem você é. Você vai conseguir. É mais punch. É inteiro, sabe? É, é um grito de vida. É muito bom. Ai, viver é bom demais. Ai, vamos falar dessas emoções que a gente vai tirar hoje, agora, se vocês escolherem. Tudo no geral que a gente for falar aqui, quero trazer um ponto. Vai depender. Do grau de confiança que você se encontra agora. Vocês reconhecem o grau de confiança que vocês estão? É uma confiança só mental? Ou é uma confiança que vem lá do. Vai, isso, vai lá do útero? É, do... Né? Onde que tá o seu grau de confiança? Começa a perceber e respeitar onde ele se encontra e também entender o caminho de construção. Eu falo isso, gente, porque eu, eu tenho percebido um pouquinho, e se vocês me deem a licença de poder falar sobre isso, uh, das pessoas dando uma... se perdendo um pouquinho nessa questão da, da, da cura que fala nos livros, nas canalizações. E é muito verdade, né? É, já vi curandeiras que curaram na minha frente E também outras coisas que ainda não estou não 100% à vontade de falar para vocês é, Não é a ideia fazer isso agora Mas cura instantânea, por quê? Porque o indivíduo que estava recebendo a cura Ele tinha confiança em entrega na, na auto -regeneração, ou seja, ele mesmo, né? A pessoa deu um caminho e a pessoa entrou nesse loop. Né? E isso acontece também com a própria pessoa que tem essa confiança e ela faz em si mesma ao longo de sua vida qualquer um, qualquer um né? isolado a uma única pessoa. Então, só que como a maioria ainda está construindo essa confiança, às vezes é acometido por uma dor de cabeça ou uma coisa até séria, e aí a pessoa fica lá se martirizando e não busca os recursos que nós temos aqui no planeta, remédio, médico, Então, assim? Vamos ter bom senso pelo amor de Deus, não tá percebendo? E aí começa a se martirizar, oh, eu não consegui minha cura, eu não energizei, não, não, não, usa sim as suas energizações, mas tenha bom senso do período que você se encontra, né? do período que você se encontra para ir respeitando e não dando um de louco e sofrendo De qualquer maneira Não, não faça isso tá? Depois com a construção A gente usando os elementos com equilíbrio Você vai chegar lá Vai porque esse é o seu lugar Então eu estou dando aqui um, um voto de confiança né, Para a nossa medicina Para a ciência que existe aí, Mas sem bitolar, sempre com equilíbrio Mas também um voto de confiança Para o fluxo de energia Que é verdadeiro nós somos a própria cura e nós somos aqueles que criaram a doença. A gente não pode se eximir de responsabilidade nenhuma. É nosso, é a nossa criação. É. Então vamos lá, dor de cabeça. <risos> Quem nunca que atire a primeira pedra, que atire a primeira pedra, chega de pedras. Né? É assim, é tão óbvio que todo mundo já sabe sem especificar e generalizando pensamentos excessivos. Mas espera aí. Não é só pensamentos excessivos. É um traço de pensamentos obsessivos que a maioria tem, né? E é engraçado a gente falar: "Ai, o um obsessor, ai, né? Somos nós." Ai, dói, né? Ai ah! Ai meu Deus, Marisse! Eu fui uma obsessão. Foi, aceita que dói menos, mas tudo bem. Já foi, já foi, já foi. Não somos mais, não somos mais. Escolhemos não ser. Bom, só para levar divertido, tá? Sem peso nenhum. São pensamentos obsessivos, compulsivos, que desencadeiam a ansiedade. Você entra no looping da roda de samsara... Tata, tata, tata, tata, tata, tata, e aí você realmente está fora de controle. Você está usando só um, uma parte de quem você é. é você está sendo conduzido e manipulado e drenado, de uma certa forma, por toda a egrégora formada, hipnótica, e que faz isso há muito tempo. Não vou me estender nisso. Então, essa dor de cabeça é um aviso que o teu corpo faz. Olha, você está se sintonizando num jogo de manipulação, e você está entrando nesse lugar, obsessivo. Como que eu saio? Você escolhe sempre. Ah, mas não é tão fácil. É, você disse que não é tão fácil e realmente não vai ser. Mas se você diz o tempo inteiro que é tão fácil que você sai, você sai. No final da explicação de cada etapa do corpo, a gente faz um... Um exercício simples aqui que vai depender de novo, vou repetir, da sua confiança, tá bom? Bom, pescoço, região do pescoço. Normalmente, são pessoas que tendem a ter medo de ver a verdade. De diversas maneiras. Pode ser numa vertente... Tanto quem está despertando espiritualmente, e aí fica nesse jogo matéria espiritual matéria espiritual ai meu Deus, o que eu faço uma confusão dúvida ou alguém que está no emprego e aí está sendo avisado para sair dele e aí não sabe o que que faz é, ou está num casamento que hum, tem alguma coisa aqui eu estou sendo avisado para tomar alguma atitude e principalmente questões internas tá? ah, receio fuga de encarar a realidade do que você precisa ver, tá bom? Peito, dor no peito, aquela... Tristeza. Tristeza. Decepção. Teu corpo tá te avisando. Ai, não, mas tô resolvida, tô ótima. Uh -uh. E aí o peito. Nossa o meu desejo não está condizente com o que o meu corpo está dizendo. Eu preciso olhar. Porque é verdade. E não adianta negar. A gente tem que entrar em congruência, em alinhamento. Ah, tá, é isso. Eu Vou olhar. Porque a minha sabedoria não está no cérebro. A minha sabedoria ela opera como um montante de tudo que eu sou. E é... É essa, essa insistência que eu gosto de trazer aqui para vocês. Vamos largar, vamos largar, vamos largar, vamos largar cada vez mais. para enxergar o que, que tem nesse campo áureo, que é muito maior. Mil vezes maior. ai é incrível. No estômago. É literalmente a indigestão de, de ideias, de situações. É a não aceitação absoluta. Uh, você fala, eu <risos> aceito. E aí dá aquele, aquela pegada. Né? É importante a gente entender que tem uma não aceitação. E você, eu escolho digerir bem e compreender essa situação. Ah, isso pode desencadear muitas outras coisas, caso você continue com essa não aceitação. Na região do baixo ventre, né, eu vou falar do, do feminino aqui, mas também representa o masculino, né, do útero, decepções, traumas diversos, uma série de, de abusos de todas as formas vão sendo armazenados aí nessa região é é bem forte quando vem, né? tem pessoas que desenvolvem endometriose tal, e tal e aí por aí vai que são de sabores e tristezas que a pessoa viveu em algum momento, nessa né? encarnação e em outras. O intestino já é ansiedade, raiva, nervosismo, ira, tristeza. A dor já na lombar é medo, insegurança, desconfiança, e isso pode gerar é alguma coisa que aconteceu, seja com os parentes aqui, dá uma desestruturada na tirar a base da pessoa inconscientemente, a pessoa acaba tendo uma vida um pouquinho escassa, né? tem dificuldades, seja financeira, com comida, coisa simples, é, que seria simples para nós quando nós estamos em abundância, mas a gente foi criado né, nesse arquétipo sem estrutura, então a pessoa acaba acreditando que tudo isso é muito difícil, ainda mais com essas situações, acaba tendo escassez na vida, né? Nas pernas pode representar um pedido de mudança tá? para outros caminhos. E... Ou que você tenha se colocado numa situação que você mesma se permitiu. Tanto externamente quanto internamente. Tá? É, tudo isso de uma forma geral. Aí vocês falam, nossa, tá bem geralzão mesmo. Tá, tá eu quis fazer isso porque tudo se resume ao mesmo sistema. Você caça, caça, caça, você pode até pôr a mão né, onde você está sentindo a dor e até ter umas visualizações do que seja. Mas é o que eu falo, é, saber não vai te ajudar a solucionar. O que vai te ajudar, que é o que ocorre, é que você é uma energia vital que flui pelo corpo inteiro. E essa energia vital a gente está o tempo todo trazendo essa energia de, um movimento circular, ela circula de forma inteligente, leve, amorosa. Toda vez que você reprime, tem esses sentimentos, bloqueia a passagem da energia vital. Então, conforme vai bloqueando, naquele lugar não tem luz, não tem amor, é, tem a energia oposta ao amor. Então o corpo começa a sinalizar para você fazer a liberação. Ó, volta a se amar, já foi, passou, aceita. Só que aí a pessoa fica, fica, fica, fica, fica, fica. aí depois de um bom tempo, o corpo até tenta trabalhar. Tenta. Ele faz o trabalho dele. Ele trabalha bem, ele faz. Ele transmuta e faz, que faz, faz. Só que a pessoa insiste. Oh, meu Deus, meu Deus, eu sinto raiva, eu sinto ódio, eu, sou, eu, sou, eu, não, eu não quero ficar repetindo essas coisas. E aí, pum a doença vem. Um algo crônico, ai, mas Marise não é consciente, meu Deus do céu, eu entendo, mas agora se tornou consciente para você e você vai ter a oportunidade de mudar isso hoje, tá? Vou fazer o exercício, mas antes de fazer o exercício, eu quero ver o que vocês estão escrevendo aqui. Angelo, tudo bem? Siena, limpeza física e espiritual, o jejum foi um dos maiores ensinamentos deixados por Cristo para a limpeza física e espiritual. É uma das, muito maravilhoso. Ele limpa bastante mesmo. Ah, ele te tira de o jejum, né, te tira de todos os vícios ah, que estavam manipulando você de uma certa forma. Tudo, desde comida a tudo. É bem importante... Procurem um profissional para fazer da forma correta, façam os exames devidamente para não, não fazer de qualquer jeito. Sigam instruções tá, de pessoas que uh, estudaram para isso e que se colocaram à prova. Eu pratico jejum, uh, faço uh, acompanhamento médico sempre e tenho a confiança absoluta nesse trabalho, mais do que qualquer outra coisa. E não vou mentir, porque eu não minto para vocês. Eu comecei o trabalho ah, sem perguntar para o meu médico de início. Assim, Eu faço sem medo, porque eu confio demais, 100%. Eu me sinto muito melhor. Eu nem precisaria ir, mas eu vou por respeito também, para não, não trazer uma, uma prepotência nesse excesso de confiança. né? E, e aí fica legal. Aí fica uma combinação boa. <risos> Ah, a Tavani Marisa, eu fiz isso, o pessoal me chamou de doida, tenho, tenho interna, ah é, o pessoal... ah, Marcondes, lindo, maravilhoso, irmão, que trabalho fantástico que a gente fez na consagração da Ayahuasca no Rio, quem for para o Rio quiser consagrar, procura o Marcondes, eu confio muito no trabalho dele, é um trabalho inesquecível, profundo e que você se transforma, é muito incrível. Karina, linda, te amo. Bom, não tem nenhuma perguntinha aqui. Eu vou dar procedência, então. A natureza em meditação. A meditação com Ashtar, que foi sobre essa liberação, foi muito maravilhosa para mim. Ai, foi linda, né? Ele trouxe muito isso da, da, da questão do nosso corpo emocional. né? Muito lindo. Hoje, a gente vai fazer um algo... Que você faz na confiança com você mesmo, sabe? Vamos supor, você, não importa onde, escolhe um lugar onde você sente é um pouquinho de cômodo agora, por favor. Então, eu vou pedir para vocês, bom, eu vou colocar aqui só título de exemplo, tá? <risos> Aí, coloca aqui, fecha os olhos. no lugar onde a pessoa estiver sentindo a dor né, onde você estiver sentindo a dor você primeiro vai agradecer obrigada corpo por sinalizar o que eu preciso aqui primeiro eu peço desculpas eu não sabia o que eu estava fazendo e nesse momento eu quero voltar a ser a inteligência da energia cósmica que eu sou. Que essa energia cósmica flua e passe por todo o meu corpo sem bloqueio nenhum. Que ela passe pelo meu corpo sem bloqueio nenhum, porque eu sou a energia cósmica. Eu sou o criador da minha vida. Eu escolho que a harmonia flua 100% em todo o meu corpo. Eu escolho que essa memória, crença ou situação vivida seja cuidada, entendida, compreendida, ressignificada. Porque eu não escolho mais reproduzir estas memórias com este peso. Eu aceito a história que eu vivi. Eu aceito a história que eu vivi. Eu aceito a história que eu vivi, me trouxe até aqui. Então eu sou grato, eu sou grato, eu sou grato, eu sou grato. Então neste instante eu escolho que a energia flua em todo o meu corpo, em liberdade, porque eu sou livre. Não escolho mais me prender em situações das quais eu vivi o que vivi passou e transformo as gravuras do meu corpo agora então corpo eu te agradeço obrigada por me avisar você é tão magnífico você é tão esplendoroso você é tão um Deus. Me desculpe se eu esqueci que eu também sou um Deus. Respira profundamente. Deixa a energia correr. E começa a se irradiar por todo o corpo. Tanto no lugar onde vocês vão sentir ou estão sentindo agora algum incômodo começa a se espalhar. E você espalha para onde você quiser, porque a energia cósmica universal, ela está em toda parte. Ela está nessa caixinha de som, ela está nesse cheirinho gostoso de arrunda que Eu adoro. <risos> Ela está no fio do meu cabelo, no fio do cabelo de vocês. Ela está nas paredes, ela está nos quadrinhos. Tudo é vida. Isso aqui é criação materializada. Que só precisa de um carinho, de um refinamento através dessa força eletromagnética que nós somos. Porque se você só opera aqui... Você não vê tudo isso. Você não vê o tamanho que você é. Você não vê a luz que você é. Mas agora, você está tendo a oportunidade de se ver entregue. A palavra preocupação nem te cabe mais, porque você não se preocupa. Você sente Deus em todas as partes. E você sabe que cada um vive daquilo que necessita. Você ajuda. Mas você sempre se ativa em luz. E de alguma maneira, quando o outro escolhe também passar a ver. Ele recebe um pouco dessas impressões. Não tem mais palavras densificadas no teu vocabulário. Não tem mais medos, não tem mais dores. Não tem mais doenças. O que há é o amor e esse lugar é verdadeiro. E é de todos. Respeitem o tempo de caminhada. Todos estão chegando. Todos estão voltando a se lembrar respeitem as etapas a etapa é fantástica mas precisa respeitar porque não vai ser da noite para o dia é preciso ver, experimentar saborear, se perceber porque o amor não é só uma palavra. Você sente. E você é. E ele explode. Clareando tudo aquilo que é contrário. Ao que você é. Então você começa uma subida iminente. E nesse lugar você não impõe nada para ninguém que você se vê em todos. Eu sei que vocês entendem que é muito mais abrangente. Ah, Sinta, Cate, sinto que estou no caminho, sinto a presença divina em tudo. Isso. Alguém quer fazer uma pergunta para aproveitar que eu estou aqui? Ana Paula, beijo da Suíça. Beijo, Mauro. Alguém sentiu forte? A Natalina, a minha lombar dói alguns dias. Olha para isso. São bases de insegurança, alguns receios. Coloca a mão lá, faz esse exercício, vai ser divino, vai ajudar. Ah, Denise, estou localizando esses bloqueios, é isso fase da detecção que perfeito detecta, ajusta detecta, ajusta sem drama né? era exatamente o que eu pensei mesmo né? acho que ela estava falando alguém quer aproveitar uma perguntinha, não? maravilha Sinto o meu chakra cardíaco abrir neste momento. Eu também coloquei no meu seio esquerdo um nódulo do câncer, Sanja. E fique, ame. Ao invés de ter medo do que foi criado, ame-o profundamente, agradecendo. Aquilo que precisava ser ajustado em você. Confia que vai ficar tudo bem. Que já está. Né? A Denise, hoje de manhã eu passei por um processo de liberação assim. E só veio confirmar muito amor por tudo que sou. Isso, está expandindo. A Lene, beijo meu amor, mestrona linda. Na, a Welyne. A energia de amor muito forte. O local esquentou. E a emoção gerou muitas lágrimas amorosas em meu coração. Que coisa linda. Que sincero. Hum. Eu senti. Amar, amar, uh, como faço para marcar o horário contigo? Pelo direct. Gratidão. Isso. Uh, aqui, quando eu postar esse vídeo... Vai ter lá o agendamento online, tem para o comecinho de abril, se vaga antes eu te falo, tá bom amor, desculpa ser um pouquinho mais longe, mas como eu tirei férias, por isso que a agenda ficou desse jeito, é, ficou mais cheia por causa disso, que eu fiquei um mês parada, a energia bem forte, primeiro veio energia parecida com a do Cryon da médico ou depois se utilizou e no final o corpo todo vibrou, bom demais, isso... Ai, Marcondes, eu que agradeço. É, eu ia falar uma coisa do Marcondes, mas peraí, que agora... Lu, é, vem forte para depois a gente aterrar essa verdade. Né? E cryon e estava aqui junto também, as consciências de cryon O, o Marcondes, junto com a Patrícia, mais um, um grupo de pessoas, né? É, a gente tem uma, uma ligação monádica muito forte, né, e como eu, eu, eu sinto eles mais do que tudo, não só depois da, da consagração que a gente fez, né, mas tem se intensificado demais, né, porque eles estão aqui, né, estão chegando nesse lugar junto, a gente fica, a gente tá chegando tudo junto, né? não é um que chegou primeiro, né, tudo junto. E foi incrível porque eu tava. Eu fui é, tomar um chá aqui embaixo, eu saí, eu me senti no corpo dele. Se eu tava andando, eu me senti no corpo dele. E a mesma coisa acontece com a parte quando eu olho para longe cedo. Eu olhei uma foto dela assim, eu, eu me senti olhando com os olhos dela. E aí a mesma coisa quando eu vi, eu tava até andando do jeito do Marco peraí, Fractal, peraí, deixa eu voltar aqui, não. e falou, não, mas vocês são uma coisa só, porque você se une a essas personalidades, e aí você se sente inteiro, né? Então eu, eu via os olhos dele em mim, foi, foi bem lindo, irmão, maravilhoso, a gente tem isso, né? Esse, essa tríade bem forte, é muito incrível, nós três assim, né? Que bom que vocês voltaram aqui pra gente se reencontrar e criar essa fusão monádica, Bom, deixa eu ler mais um pouquinho. aí ah, o Marcontes falando que sentiu muitas, só senti muitas energias fluindo. É isso, é isso, uma, é, a Kátia. Tenho mentalmente chamado nossos amados mestres da fraternidade branca. E há três dias vejo um arco-íris no mesmo horário, às 17h seria uma cultura óbvio seria uma coisa... sim Kátia, acredite ai, é muito lindo você sabe que quando eu consagrei a Ayahuasca com maior com não sei por que veio essa pergunta, mas na verdade não foi uma pergunta consciente, foi uma pergunta que eu fiz inconsciente que eu fiz há muito tempo atrás e só que aí ressoou e foi muito legal que eles responderam é... Eu falei, eu já estou iniciada né, nos, nos sete raios, já eu passei pela, pelos tempos, nananá. e aí veio essa pergunta, porque eu, eu fazia até pouco tempo, e na hora os, eu era parte dos raios, eu vinha igual um, um arco-íris, sabe assim, eu era os raios ali, aí eu falei, nossa, que gostoso, eles falaram, Não dá para parar de duvidar? Olha tua mãe, eu olhava bem aqueles, Ai, eu não tinha só sete, tinha mais de 22 assim, era... Falei, nossa, que... E eu sentia a força restauradora de cada um, né, na, na ponta dos dedos, assim, era muito fantástico. Então, sim, a, a mentoria que cuida do seu processo tá falando que parece que tem uma versão sua irracional... Que quer esse carinho de prova física? Então, eles estão dando bastante provas físicas para todos nós, né? para a gente voltar a acreditar de uma vez. Lindo, né? É isso. Ah, falando do plexo solar vibrando bastante nesse momento, a natureza em meditação, que lindo. A Rosalete, sentir meu corpo vibrar e ao mesmo tempo sentir calafrios. É, é a captação. Ana Paula Marise, ontem de madrugada tive a sensação de ver um rosto de um leão, não muito nítido, e seguiram ah, uma chuva, em seguida uma chuva de bolinhas, cor violeta e cristal. Você falou muito nos planos espirituais, amiga, falou muito nos planos espirituais, porque tem essa brincadeira, tem essa fantasia, tem é, é, essa magia, esse encanto, é, foi 100% real. Te amo, Marcondes, eu amo todos vocês. Vocês são inacreditáveis mesmo. Obrigada por vocês estarem aqui. É, esse tempinho passou rápido, né? A gente está aqui, falei, ah, vou fazer até 40 minutos para não ficar uma, uma live muito longa. Eu espero que seja de contribuição. É, me vem sempre para passar coisas simples para a gente fazer no dia a dia, para aumentar cada vez mais essa nossa acessibilidade na fonte que nós somos ah, É dentro, gente, é dentro Vamos sair da ideia Vamos sair da ideia oh. Beijo Lembrem-se que vocês todos são Abençoados demais A gente que só precisa Começar a acreditar nisso Sempre se tratou de acreditar Porque é responsabilidade nossa Se fazer bem Beijo